ZYB oito meia meia TV tem. Todo mundo cabe aqui. ZYB oito meia meia, TV tem, que nem você. ZYB oito meia meia, TV tem, que nem você.